Meus amigos e minhas amigas da rede social, bom dia. Estou de volta para falar só um assunto mesmo. Hoje não vai ter a semana delega, só depois das eleições. O assunto é a conjuntura política, o momento que nós estamos vivenciando, o momento histórico. Essa eleição de 2018 é uma eleição de carta marcada. É lógico, porque... No cenário não tem o favorito que com certeza poderia ganhar até no primeiro turno que se, que se chama o preso político Luiz Inácio Lula da Silva. Mas por um destino e por uma situação extremamente interessante da nossa história é que foi provocado o segundo turno. E o segundo turno tem duas candidaturas claras. Uma candidatura que representa esse fascismo, de certa forma, vitorioso, porque já está impregnado em muitas ideias de, de cabeças de pessoas do Brasil, principalmente pessoas do sul do país, que já adotam nas ruas práticas nazistas, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o candidato da extrema-direita, essa novidade na política do Brasil, e também tem uma outra novidade, uma surpresa muito interessante, que é a escolha pelo PT do professor Fernando Haddad. Então, a gente dá para observar que essa campanha, ela se caracteriza pelo uso excessivo, extremamente excessivo, já copiado da campanha americana de Trump, que acusava até Hillary de ser um ET, de que ela estava morta. Tantas mentiras que foram colocadas em, em, em, principalmente em redes do WhatsApp. Vocês sabem que no WhatsApp não tem o contraditório. Não tem o contraditório, você vai postando e as outras pessoas vão copiando. São milhares e milhares de montagens para atingir setores vulneráveis da discussão tipo jovens, religiosos, desempregados, os pobres, a classe média. Então, há uma, há uma interferência indevida, ilegal, de, de fake news, de mentiras, porque é uma tática nazista. Se você repete N vezes... A mesma mentira torna-se verdade perante muitos. E essa campanha tá com essa marca, né? com esse estilo. Então, eles montam, fazem montagem de vídeo, ora acusando Haddad, ora acusando Lula, ora acusando a vice Manuela ora acusando... É todas as, as forças democráticas deste país distorce o conteúdo. O tripodia do adversário utiliza-se justamente da, da boa fé das pessoas e jogam para o público ideias falsas e mentirosas, se imputando em verdades contra o adversário, contra a Dade. É impressionante. E, o, e a justiça eleitoral não tem a menor chance de combater os crimes. Aqui, acolá, a Polícia Federal vai ali num sujeito lá do Paraná que, que usa uma arma de brinquedo expondo o, o seu voto, a quebra do sigilo do voto, mas não passa só de firula, só de, vamos dizer assim, de, é, de fantasia de pinturas, para que enganar, enganar os encalços. Mas, na verdade, o jogo já está marcado. É um jogo de, de carta marcada. Eu achava que tinha, no segundo turno, eu achava que tinha um jogo de xadrez. Mas dá para observar que não há um jogo de xadrez. O candidato da extrema-direita, que representa hoje o, o no, esse novo essa nova faceta, né, que o fascismo veio, né, que está na cabeça das pessoas, os preconceitos, os ódios, as mentiras, as perseguições. Então, esse, essa nova faceta né, que foi implantada no Brasil, né, através do, das mentiras, ela está sendo divulgada amplamente a nível do Brasil e marcha é, já consolidada, em razão de que o partido nazista, o PSL, é de... Oito representações, pulou para 52 representações na Câmara dos Deputados. É a segunda maior bancada, depois do PT. Os partidos do centro-direita, como o PSDB e MDB centro-direita, foram extirpados da vida pública. Eles reduziram as suas bancadas. Então, o Facilício, hoje, veio, veio mesmo para ser consolidado. E, além do mais, é a candidatura do do Bolsonaro, representa essa, esse fascismo que mente descaradamente. Para vocês terem uma ideia, o projeto neoliberal do, que muita gente acreditou, a classe média acreditou que é, em relação à proposta da redução do Estado mínimo, esse Estado mínimo, ele deveria ter por uma, por uma privatização das, das empresas, e ontem o Bolsonaro já colocou lá de que não tem mais privatização, que as empresas Petrobras, a Eletrobras não vai ser privatizada. É uma coisa impressionante. A classe média do sul do país, do sudeste, de setores das grandes cidades, das capitais do nordeste, é, votaram nele, uma parcela, né? Votaram nele, acreditando que ele ia acabar com o Bolsa Família porque setores da classe média acham que o Bolsa Família é uma esmola, que não educa as pessoas, que só fazem viciar os pobres, que não querem trabalhar, ou seja, preferem receber 300 reais ao invés de receber um salário mínimo. Isso é uma, um engodo muito grande. Mas, enfim, hoje mesmo, já está nas manchetes dos, dos principais jornais, já está no tweet dele, ele colocando, vai aumentar o valor do Bolsa Família para tentar justamente enganar a população do Nordeste, que é o único setor resistente, né? É, essa, é resistente pela, pela, por essa nova ditadura, pelo fascismo, e que deu a vitória né, do candidato da Força Democrática, que é o professor Fernando Haddad, junto com o Estado do Pará. Então, é, é lógico que... Que alguns dias atrás, antes da campanha, o Bolsonaro tem, tem, tem preconceito por negros, por mulheres, por nordestinos. Chegou ao ponto até de dizer que o nordestino tem que comer capim. E que hoje ele pousa dizendo que, é, que não é verdade, que é fake news. Ou seja, ele é tão descarado. o professor Fernando Haddad, o candidato a presidente da República das Forças Democráticas, apresentou dentro do seu programa, para vocês terem uma ideia, a ideia de que até quem recebe sim o salário mínimo, os trabalhadores, a classe média, pequena, era, está isenta do imposto. E ele, na entrevista do Jornal Nacional, aquela entrevista louca dele, sem pé e sem cabeça, ele disse: Essa proposta é minha que o Haddad roubou, ou seja, ele além de roubar a ideia da pessoa, ele, ele utiliza-se né, do, do uso da mentira para dizer que foi ele que teve a ideia. É impressionante. Então hoje eles montam fala de Haddad, montam fala de Lula, montam fala de Manuela, espalham Há uma viralização completa nas redes sociais, as pessoas se repetem, as mentiras chegam com muita força. Eles conseguiram, através de robôs eletrônicos, onde o seu perfil tem 7 milhões, que foi criado, né, engendrado pelo MMBL, que é o movimento de jovens ultradireita, né, pagos pelas grandes empresas em São Paulo. Eles conseguiram estão, entrar no, na, nos telefones das pessoas, né, principalmente dos jovens do interior, e passando toda hora, todo instante, mensagem, as pessoas se repetem, ou seja, é um engano completo, né? A democracia no Brasil está completamente fardada a essa mentira, né? Não é a democracia, né? Primeiro, o sujeito foge ao debate, porque ele sabe que no debate ele não tem argumento, né? Ele é... Ele poderia ser desmascarado num debate contra a data, porque ele não tem propósito, ele não tem ideia, a não ser ideias ultra direita ao ponto da é, Marine Le Pen, né, a líder da extrema direita francesa, disse que Bolsonaro não representa essa direita, não, ele não representa, ele é um louco. Isso das palavras da líder da extrema direita francesa. Que ela é, é totalmente desculturada, um, um animal, irracional, segundo as palavras da líder francesa, Hélène. Então, gente, é isso. O mundo inteiro, em todos os jornais, e New York Times, até os jornais alemães e italianos, eles jogam a notícia mesmo, né, que Bolsonaro vai ser, se for pública Vai ser um momento muito ruim para o Brasil, um país emergente, um país em desenvolvimento de jovem, e com ideias extremamente retrógradas, resgatar tudo que é mentira, né? É mentira religiosa, mentira política. O sujeito chega, o Bolsonaro chega e apresenta a família, gente, o cara vai no quarto, no quinto casamento, completamente. É, Completamente é, antifamiliar. Enquanto o professor Fernando Haddad, há 30 anos, no mesmo casamento com os filhos. O avô dele foi líder religioso. Uma formação religiosa extremamente, extremamente correta. O professor Fernando Haddad, homem de família. E colocam vídeos né, Vídeos montados. Né, fake news que o repita a justiça. Não tem a menor chance de controlar isso. Tá né? sim as eleições. Ele não vai ao debate, porque sabe que no debate tem o contraditório, né? e ele vai ser desmascarado com seus fake news que ele usa toda hora, todo instante, através de Twitter. Tudo que ele fala me parece uns robôzinhos que se espalham né, nas redes sociais, repetindo a mesma coisa... Que ele falar qualquer asneira que Bolsonaro hoje fala, os seus seguidores repletem com ódio, né? Ao ponto de que uma pessoa discutiu com, com um, um senhor de idade lá em Salvador, ele é um músico conhecido, mestre de capoeira, é, e ele foi esfaqueado porque, pelo simples fato que ele disse que não jamais votaria em Bolsonaro, vai votar em Andato, vai votar no 13. E o sujeito jovem saiu, saiu lá do local da discussão, voltou, pegou uma, uma, uma faca de 12, de, uma faca peixeira de 12 polegadas e enfiou 12 vezes na barriga do, deste senhor lá em Salvador, assassinando. E aí entrevistaram o Bolsonaro e ele disse: eu com isso, não tenho nada a ver com isso. E todo mundo sabe que ele, ele cultiva, né? ele incentiva, ele fala do ódio, da discriminação usando armas, gente tem não é todos os setores, mas tem a polícia, é a polícia, uma parte da polícia está totalmente abusivista é, hoje, porque é, tem setores da polícia que são bons, mas tem outros que incentivam mesmo a violência, ao ponto de é, de usar logo a arma, né, de abedrontar principalmente as camadas mais pobres, né mais miseráveis, que são camadas onde os marginais se, se escondem, e consequentemente essa falta de respeito com, com a comunidade, com a população pobre, vai aumentar com certeza nesse governo que, que poderá vir, né? Que poderá vir. Só um milagre mesmo é que afasta a ascensão desse fascismo é, no poder. Mas, quanto à questão da segurança, eu quero dizer que que a proposta de Haddad é uma proposta muito interessante. Ele está propondo a, a federalização do, da Polícia Federal, um comando só. Os delegados e os agentes os escrivãos, todas as pessoas que trabalham em delegacias de Polícia Civil da Paraíba, de Pernambuco, de todos os estados, se transformarão em, em, com equipamentos, com recursos, com equivalência salarial, a mesma coisa de uma Polícia Investigativa Federal. Então, ele propõe que a Polícia Federal combate o crime mesmo a nível, a nível do Brasil, ou seja, a Polícia Civil, por exemplo, da Paraíba de Carreira, vai, ser, vai ter os mesmos modos operando, a mesma capacidade da Polícia Federal. E o governo federal vai oferecer isso. Isso é a proposta de Haddad, uma proposta extremamente revolucionária do ponto de vista de combate à segurança. Quanto à questão do uso da arma, Haddad também flexibiliza. Ele, ele acha que a uma parte da população deve sim, estar armado e deve ter, ter condições até para o porto de arma. Eu dou um exemplo. Por exemplo, as pessoas que moram na zona rural, onde, onde ele é vulnerável a qualquer tipo de violência, ele tem, que se, ele tem que se armar dentro de casa, que é uma posse de arma, para que possa se defender contra bandidos, invasores ou inimigos do alheio de madrugada. O governo do, de Haddad está propondo, sim, que as pessoas se preparem, né? mas não para uma guerra civil, não para andar de, de, de, de porte de arma e, e, e dentro dos seus carros qualquer discussão, qualquer bebedeira, qualquer violência, principalmente contra, contra a criança, contra o adolescente, principalmente motivado pela bebida, possa sair atirando nas pessoas, né? as pessoas que são, na boa parte, inocentes e que terminam pessoas, cidadãos de bens, como ele gosta de dizer, terminam matando cidadãos de bens por uma mera discussão. E aí ele é armado e é como se estivesse autorizando. É impressionante. Eu, conversando com jovens do interior, eles disseram, não, eu vou votar, alguns deles, né, que é uma minoria, não, eu vou votar em Haddad porque não vou votar em Haddad porque Haddad não autoriza a arma e Bolsonaro vai autorizar uma arma como se fosse assim, não é assim gente, não é assim, é mentira esse né o porte legal de arma existe sim, você tem que obedecer umas regras na própria, na própria lei do, do, do desarmamento tem uma, uma, uma cláusula, tem condições, tem uma regulamentação que você pode usar assim o porte de arma, agora veja bem, posse você tem que pagar uma, uns valores que chegam até 3 mil reais, mais um revólver ou, ou mais uma pistola que custa de 5 a, a, a 15, 20 mil reais. Ou seja, a população pobre não vai ter acesso às armas, não vai ter acesso às armas, porque são, são caras e inviáveis e, e você não vai tirar o dinheiro da sua feira para comprar uma arma. Então, isso são engodos que está acontecendo a nível do Brasil, né? uma campanha de baixo nível, de fake news, de rede social do WhatsApp. Não tem um contraponto, não tem a argumentação. O que Bolsonaro coloca lá contra Haddad, uma parte das pessoas acreditam, o Haddad não tem direito a resposta, porque não há debate, ele foge. Amanhã mesmo vai ter um debate da Band, quero ver se a Band vai... Vai entrevistar a Dade, que aqui o outro está fugindo. Dade já disse que teria um local, na enfermaria, na casa dele, e que nem sequer olhar, olhar para a cara dele para não ter constrangimento. Ele quer discutir o país, quer arrancar alguma coisa desse candidato fascista, no sentido dele parar com essa, com essa fascitização do, da vida política, né? E pessoas com ódio, né? vomitando, já vi nordestino até concordando com, com elementos nazifascistas do sul do país, postando comentários contra o nordeste, contra os nordestinos, até colocando um mapa. Né? Tem gente lá no Rio Grande do Sul que está dizendo, vocês nordestinos vivem as, as nossas culturas, ora. no estado do Rio Grande do Sul... Faz três meses que não se paga um servidor público. Onde é que, eles, onde é que a gente é sustentado por, pelos gaúchos, minha gente? Né? As mentiras, né? os fake news constantes numa campanha terrível, terrível, né? onde realmente é uma lástima né? por causa de uma mídia, por causa de uma mentira que foi, foi implantada durante anos e anos de perseguição só contra um partido. E esse partido ainda assim tem um candidato que poderia ser vitorioso, é um preso político reconhecido internacionalmente como um preso político. A ONU, a ONU disse isso, o Papa disse isso, os, os organismos internacionais disseram isso. Toda a imprensa livre do mundo considera a Lula como um preso político, onde as pessoas estão aí, né, vomitando ódio, vomitando raiva, não aceita o contraditório, não aceita ser discutido. Né, jovens ficam você coloca qualquer coisa na sua página é, para discutir democracia, para discutir o que é fascismo, para discutir o que, é, o que é compromisso do plano de governo, para discutir as contradições do outro candidato, vai logo postando foto de agressão, agredindo as pessoas, desconsiderando as pessoas. Então, é uma situação extremamente muito difícil do debate nacional, porque não tem espaço. Não tem espaço para o debate, né? Que tem a ignorância, o grito, é o oba-oba, né? é uma vergonha, né? E com certeza, né? se continuar desse jeito, o Brasil caminha para uma grande decepção. E aí, gente, eu não vou debochar de jeito nenhum, eu não vou assistir de camarote e também não vou sair do país, não. Tem muita gente que está dizendo aí, eu quero sair do país, mas coitado, não tem nem dinheiro para sair do país. Mas isso é verdade, tem muita gente querendo sair do país, se tivesse condições de sair do país. Mas, gente. O Brasil é nosso, gente. O Brasil é nosso. Né? As tempestades vêm. Né? Estamos, a, a, estamos a, a, uma, é, enfrentando uma noite tenebrosa. Pode ser até que amanhã, amanhã vem com mais, mais perigo ainda. Mas a gente tem que não resistir, resistir mesmo. Né? Essas cores verde e amarelo ela não é, não, é, não, é, não é do fascismo, né? É da paz, é da democracia, é do respeito, é do cristianismo. Né? O fascismo é, é, representa o anticristo, né? Anticristo. As ideias de, de Bolsonaro são anticristo. Né? Ele mente, ele engana. Estou enganando pastores, estão enganando setores, principalmente, setores da igreja católica, que se chama os setores carismáticos, né? Que acreditam, que utilizam mesmo, né? Nessa questão, mentem, né? Mentem com, dizendo que Haddad fez cartilha incentivando os meninos para ser gays. Mente dizendo que, que vai, o Estado vai tomar as crianças de cinco anos. Mente de que não é família. O contrário, né a Data há 30 anos, casa com a mesma esposa, neto de um, um líder religioso, quatro três filhos. Ou seja, gente, é muita é mentira. Dizem que. Haddad é condenado, Haddad não tem uma condenação, dizem que a Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. O Haddad deixou São Paulo com a caixa, com dinheiro em caixa enorme, gigantesco, recuperou as finanças de São Paulo, gente. Todo mundo sabe disso, só basta ir lá nos dados. Mas a mentira campeia, os fake news campeiam, as montagens campeiam. Né? E ele não vai ao debate. Não vai ao debate o Haddad chamou ele, Bolsonaro, vamos fazer um pacto? Parar com essa crianças, parar com essa que não é crianças, parar com esse fascismo, né, de, de usar notícias falsas, já que essa justiça eleitoral não está funcionando. Hoje. Vamos tentar ter um mínimo, seja um candidato que um dia se e não vai precisar de dizer que, que mentiu contra o adversário, né? que fez jogo sujo. Isso é jogo sujo, gente. A democracia tá, brasileira está manchada. É uma democracia de fachada, é jogo sujo mesmo. E né? ele admite. Né? Eu quero responder o tweet de forma agressiva, né? Haddad educadamente, dizendo, Bolsonaro, vamos, vamos fazer um pacto, vamos acabar com esse negócio de fake news, incentivar, incentivar também a violência. Ele chamou a Haddad de, de, de, de covarde. Alguma coisa assim, de palavrões. Ou seja, é um candidato realmente que não tem como, né? É, a vontade é de dizer, vai uma coisa, deixa esse, esse anticristo ser presidente do país, quero ver a nação, como é que vai reagir, né? E seus seguidores. Pegaram uma menina, só porque ela estava com a camisa do ele, não. Pegue três covardes, três machos imbecis que não tem coragem de enfrentar um homem um nordestino pegaram, três, pegaram ela três são machos lá do do, do do Rio Grande do Sul, pegaram a menina e, e arrancaram as vestes dela e, e colocaram a sua nazista nas costas isso é um absurdo gente agrediram um, um rapaz só porque estava com o boné do MST quase matava o rapaz Esfaquear e matar e assassinou uma, uma, uma, um, um líder da cultura em Salvador? É isso que vocês querem? Vocês acham que este é o caminho que o Brasil deve seguir? Caminho de um candidato que não tem confiança em nada, até o mercado que optou por ele está louco? Um dia sobe, um dia desce a bolsa, um dia sobe, um dia desce o dólar, porque ele, ele não tem parâmetro, ele mente, mente, mente, mente, a candidatura da mentira, né que é a candidatura do fascismo para chegar ao poder. Ele agora está dizendo que vai aumentar a bolsa da família. E ele disse que era esmola, que ele disse que o nordestino come capim. Pessoal, serve é para comer capim. Nós somos um bando de burros, nós não temos consciência. É, nós não somos nação, nós não somos Brasil, nós estamos alijados desse país. Esquece que foram nordestinos que... Foram nordestinos, são nordestinos que, que fazem a agricultura do sul do país, do sudeste. Né? Levas e levas de trabalhadores. Lá do sertão da Paraíba, vai lá para os canaviais, lá para as lavouras de Minas Gerais, do Paraná. Esquece que eles foram nordestinos, são nordestinos que constroem São Paulo. Esquece que os nordestinos eles têm uma base cultural e uma base religiosa muito grande, acredita em Deus, não é o um anticristo. Esquece que o governo de Lula representou uma transformação social gigantesca, reconhecida internacionalmente, como a maior distribuição de renda na história de um país, onde tirado mais de 30 milhões de pessoas que viviam na miséria. Eles esquecem tudo isso e é só calúnia. Quero aqui registrar a presença dos colegas, ex-alunos Diego Spinelli, Guel Gomes, Nayashi Romei, Aguinaldo Júnior. O é, que mais, gente? É muita gente participando dessa transmissão ao vivo. Eu quero aqui passar para você e receber, receber o feedback Dri Sorriso, Márcia Albuquerque, minha amiga lá de Bahiense, que mora no Rio de Janeiro. Então, tantas pessoas que já, já fizeram comentário. Aqui tem mais de, de, sete, de, de 28 comentários e pessoas que estão aí né, falando. Então, é isso, gente. Então, estou vestindo aqui a camisa verde e amarela porque nós, eu sou brasileiro. Embora da nova República Independente, né? Do Brasil Nordestino. Que bom, né? Vocês estão reconhecendo que o nosso força, né? É muito bom, né? Somente nessas eleições que vocês olham né, para o Nordeste. Sua maravilha. Então, gente, quero dizer a vocês que estou muito tranquilo, aberto a, a, a, ao debate, mas agora sem assim, respeitando as pessoas. Não um candidato acreditar numa mentira, né? o candidato que usa o populismo da extrema direita o fascismo mesmo né as mentiras o ódio o ódio tá e a raiva está né é, são assassinatos são espancamentos né e e eu não duvido nada né que que as pessoas de última hora façam a reflexão uma, um raio uma luz de Cristo Penetre nas nascimento das pessoas e modifique isso, porque realmente estamos vivenciando. Eu acho que eu vou até pesquisar os livros de Nostradamus. Ele deve ter escrito que era, era, um, país, é, era um país abaixo da, da linha do Equador, que viveu um momentos muito importantes, que pagou o FMI, que era respeitado internacionalmente, que era um governo democrático, aberto, respeitador, que os cidadãos viviam bem, viviam felizes, e que, de repente, apareceu o um movimento anticristo, que ninguém sabia quem ainda era o líder. Ora era a FHC, ora era a o Neves, e aí, só que todos esses não eram o anticristo, aí apareceu o anticristo, gente, o Bolsonaro o anticristo, o sujeito que já foi casado mais de cinco vezes, que não respeita a mulher, que não respeita a família, que usa a religião, que, que vai lá nas igrejas pentecostal a Igreja Universal do Reino de Deus, onde o verdadeiro proprietário, é de Macedo, um dos homens mais ricos do país, dono da TV Record, está lá mentindo, enganando, né, dizendo coisas que nunca aconteceu, o governo de Lula nunca perseguiu religião, sempre respeitou a família, que ele é um religioso. E aí, gente, eles mentem, falseiam a verdade, utiliza se espaços das redes sociais, né, jovens totalmente enganados, como se fossem né por isso é conhecido como é, Bolsomínios. Pessoas que só pregam a maldade, a raiva, né? não tem proposta, não discute as questões. Nada de soberania popular, nada de respeito às minorias, nada de respeito às pessoas, os adultos. Se for a favor, aí as tropas do fascismo aplaudem. Se não for, pega a jovem, coloca a sua chica nazista nas costas dele, se possível assassina, como assassinaram o líder da capoeira, e aí, o repórter perguntou, e você aí, Bolsonaro, o que é que, que, é que tem a dizer? Eu, disse, Eu não tenho nada a ver com isso, não. Posso controlar milhões, ou seja, é um líder que não controla milhões, porque é um movimento fascista. O fascismo é assim, gente. Vocês estuda a história, veja como o Mussolini chegou ao poder, veja como o Hitler chegou ao poder. Ele chegou ao poder e vai passar um ano, dois anos, de forma maravilhosa, né? porque vai enganar as pessoas, vão vai impor determinadas regras e aí vem coisas bem piores para o Brasil. Eu vi isso Tem gente aí já se preparando a bala para morar. Eu, graças a Deus, se eu, poderia, se eu quisesse, eu, eu poderia morar em qualquer país do mundo. Mas não quero, não. Vou, vou ficar aqui resistindo. Vou ficar resistindo. O Nordeste vai resistir, minha gente. O Nordeste vai resistir. Essa república independente né, da cultura da força moral, da fé que é o Nordeste. O sul do país é um... É um, é um é, o Sudeste é um povo que, tá, que foi criado, que foi desenvolvido pela força do trabalho no, do Nordestino. Quem não sabe que quando chega um pernambucano, um paraibano, em qualquer lugar, e eles já ah, chegou a força de trabalho, chegou gente que, que gosta de trabalhar, chegou gente honesta, chegou gente que não rouba, que não assalta, que não assassina, que é da paz que são pessoas mansas. né? As mesmas ideias dessas pessoas que acham que não houve escravidão, né? Que os portugueses, como dizia Luiz Veríssimo, os portugueses convidaram os irmãos africanos para ajudarem na lavoura, né? De forma gratuita, né? Gente, pelo amor de Deus, ninguém está lendo história, ninguém está observando história, ninguém está acontecendo, ninguém está percebendo o que está acontecendo nesse país. Será que houve uma cegueira Geral, tá aí participação de vários, vários colegas, vários alunos na rede social nessa transmissão ao vivo. É isso, minha gente. Eu já falei bastante e desejo a vocês que a pesquisa do que ontem aconteceu foi uma, é uma pesquisa é, reflete só do domingo mesmo, mas o importante não são os números, o importante é um outro número dentro da pesquisa, que é, são 30% do eleitorado que só decide algumas horas as eleições, ou seja, nada está resolvido. Né? A parada ainda não está ganha para o fascismo, para a candidatura do fascismo, do ódio. Eu acho que a população ainda tem chance, né? principalmente do sudeste, onde quase 50% da população... Não votou em nenhum dos dois. E é isso, gente. Os eleitores de Ciro, de Ciro com certeza, irão para a candidatura de Haddad. O professor Haddad é um professor... É um homem preparado, né? É mestre, é doutor em economia, em sociologia, em filosofia. Foi um grande prefeito, repito, de São Paulo. Tem essa experiência administrativa. O outro lado não tem nenhuma experiência administrativa, né? A não ser 30 anos né, de vida política. Né? Um, um político viciado político que usava a ordem de só para fazer é, bacanal, né, ogias, que ele mesmo descreveu, né, não tem moral, é corrupto, é corrupto sim, tem provas, tem processo, mas as pessoas estão aí divulgando coisas, mentiras, e a mentira é que ele é honesto, entre aspas, a mentira é que ele é um, vamos dizer assim, é o capitão que vai resolver o destino do país, pelo amor de Deus, gente. Acredito, sim, ainda na força da democracia, na consciência das pessoas, na resistência. Acredito nas cores. Verde e amarelo, essas cores são verde e amarelo, gente. Certo? Lógico que o nosso sangue é vermelho. Não podia ser, né? Nós não somos sangue de barata. Nosso, nosso sangue é vermelho. Nosso coração pulsa pelo sangue vermelho. Mas, ó, verde e amarelo é nosso, gente. É do povo brasileiro. Essa elite que é dos ricos, que 99% dos ricos votam em Bolsonaro, 99%, esse Brasil, eles só querem usar mesmo, mas querem morar nos Estados Unidos, não querem morar no Brasil, eles sonham nos Estados Unidos, tem gente rica que, se possível, vivia no, no, no, nos Estados Unidos, e não aqui, nada contra os Estados Unidos, cada povo tem sua história e tem o seu respeito, estou falando dos brasileiros, dos falsos brasileiros ricos, que estão vibrando, é como se estivessem no paraíso, gente. Não tem, eu não conheço um amigo meu que não tenha dinheiro, que não esteja contente e alegre com a ascensão do fascismo, com a possibilidade dessa vitória. Mas, gente, eu acredito em Deus, e eu sei, sim, que as mentes e os corações serão iluminados, e a gente vai virar o jogo. Muito obrigado, e até outra oportunidade, e vocês que fiquem na paz no coração de Deus.